this Bom, é, sempre me pedem para tocar a música toda, né? Decidi começar cantando tudo desafinado aqui para vocês verem porque eu não faço isso. Bom, eu já havia feito tutorial dessa música né, no passado, aí, no começo do canal, porém com uma qualidade bem simples, né? E também tinha uma pré-introdução que eu não havia prestado atenção e que eu quero passar também hoje, ok? Vamos lá então? Bom, vou desligar o piano, né? E a gente começa então com uma pré-introdução de pads, tá bom? Essa pré-introdução é o seguinte: você vai usar aqui um Fá sustenido, tá? Com pad, ok? Desse jeito, tá? Aí agora, ó, tá vendo? Então aqui, ó, Fá sustenido aqui e aqui o Fá sustenido aqui, ok? Agora a gente vai. Um... Sol sustenido com baixo em Dó, tá? Não é certo falar o um nome desse acorde assim, correto seria Sol sustenido com Si sustenido, né? Mas aí ninguém vai entender, então eu vou falar Sol sustenido com baixo em Dó, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, certo? Aí agora vai vir pra cá, ó, a mão direita nessa inversão, tá? E a mão esquerda aqui, ok? Vai dar esse resultado, ó. Okay. Agora você vai cair em, em Lá Sustenido né? Menor tá? Desse jeito, sem a quinta tá? Agora você vai para Sol Sustenido E na hora que cair no Sol Sustenido Você vai tocar a nota Fá Dó Tá vendo? Aí agora Fá Sustenido de novo e o sol sustenido para finalizar Essa é a pré-introdução, ok? Tá, vou fazer mais uma vez, tá? Pra gente poder pegar Deixa eu mutar meu celular aqui Que o pessoal dos grupos no WhatsApp aqui não dá um segundo <risos> Vamos de novo então Então, ó Tem que ser exatamente do jeito que eu toquei aqui, tá? Vamos lá, ó Fá sustenido assim, tá? Você pode também fechar aqui o baixo, tá? Eu estou pondo oitavado um para dar mais peso, ó. ok? Agora a gente vai para o sol sustenido com baixo em dó, nessa inversão, tá? Ok. Agora, lá sustenido menor, sem a quinta... Aí você vai tocar aqui agora o Sol sustenido. Na hora que tocar o Sol sustenido, você vai bater essa nota Si. Assim, si não, Fá, né? Aí vai vir um Dó aqui. Certo? Toco o Fá sustenido de novo. E o Sol sustenido para finalizar. Aí daqui entra a introdução de piano, tá? É, eu vou fazer aqui, tentar fazer de uma forma ultra simplificada para aqueles que... Tem um pouco mais de dificuldade. Vamos lá? Então, você que achou um pouco difícil, vamos para uma forma mais simples, tá? Vai ser aqui, ó. Fá sustenido maior, tá? Aí você vai fazer aqui agora, ó. Ok? Agora vamos para o Lá sustenido menor sem aqui, quinta, hein? toco o Fá junto com o Sol Sustenido, Dó, ok, agora faço Sustenido de novo, e para finalizar o Sol Sustenido, tá? Aí aqui no meu teclado aqui eu consigo ativar uma layer aqui, com o piano, né, para não precisar cortar o pad, eu ativei, aí vem a introdução, tá? Hum. Fazer mais uma vez, ok? Vamos ver como é que é essa introdução então. Bom, deixa eu desligar o pad aqui. Vai ser aqui ó: tá? É... Lá sustenido, né? Menor, sol sustenido, fá sustenido. Tá? Vai ser cai no fá sustenido. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui da forma como eu toquei, de uma forma simplificada. Vamos lá. Tá, ó, vocês vão ver, o que eu fiz aqui, ó. Certo? Vamos mais uma vez, ó, bem devagarzinho, tá? Depois eu facilito um pouco mais, ó. duas vezes isso aqui, certo? Simplificado vai ficar como que a gente já poder fazer aqui, ó, sol baixo, tá, ó. Vamos lá, vamos ver as notas. Então, ó. sobre o lá sustenido menor, ó. Sobre o sol sustenido. Vamos tentar fazer com o dedo para ver se vai. É, Tem que acabar aqui, né? Vamos de novo. Porque como eu faço o acorde, essa nota soa, né? Só que só com o dedo vai ter que acabar aqui. Vamos de novo. Mais uma vez. Certo? Bom, tentei facilitar ao máximo essas introduções, hein? Vamos lá. Primeira parte da música, né? És o Deus deste lugar, Dó sustenido. O rei deste povo, só sustenido com baixo em Dó. Senhor desta nação, Lá sustenido menor. Tu és, Fá sustenido, tá? É, eu fiz um dedilhado que era assim, ó. Um, dois. 3, E, 4, e, 4, E. Isso aqui são é uma semicolcheia, tá? 4, E. tá Então, ó, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, e, Tá vendo? 1, 2, 3, E, 4, E, é... Ah, Willis, você vai ficar parado no acorde? Não, você pode fazer uma pulsação também. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 um, 1, 2, 3, 4 dois, 1, 2, 3, 2. Vamos fazer devagarzinho para vocês verem aí, ó. Sobre o Dó sustenido. 1, 2, 3 e, 4 e, e. Opa, me perdi. Aí que você vai usar nessa parte lenta Então vamos lá Dó sustenido, as duas nesse lugar O rei deste povo Sol sustenido com baixo em dó Senhor desta nação Lá sustenido menor Fá sustenido De novo repete Dó sustenido Fá sustenido menor. Fá sustenido, desculpa. Aí vem aquela parte: não há outro Deus. Não há outro, né? Igual a ti. Lá sustenido menor. Sol sustenido. Fá sustenido. Mão mais uma vez. Você deve tocar aqui. Essa parte aqui então Você fez aquelas duas partes né? Deus, do Deus desse lugar, o rei desse povo o Senhor desta nação Tu és Mas a luz é a escuridão, Esperança seu povo Paz ao perdido Tu és Aí vai vir agora, ó, lá sin menor Não a outro Igual a ti Certo? Na segunda vai vir pra cá ó, Não a outro Igual a e aí Sol Sustenido Certo? Vamos para a parte do Tempos Melhores Fá Sustenido Tempos melhores estão por vir Sol Sustenido Obras maiores se farão Dó Sustenido Neste lugar Sol Sustenido com baixo Dó Fá Sustenido Seguro o acorde Mas de novo Tempos melhores estão por vir Obras maiores, a mesma coisa, repete: se farão neste lugar. Aí na música que volta para o começo, tá? Depois que entrar a bateria, nós vamos fazer quatro vezes essa parte, tá? Então eu vou para a terceira: ó. tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Terceira vez, tá? Quarta vez Tempos melhores estão por vir Obras maiores Se farão Aí agora vem o solo Aqui, tá? É um solo de guitarra Eu vou passar a base e depois eu vou passar as frases da guitarra, tá? Então, é, obras, tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão Aqui Dó sustenido Fá sustenido Esse é o solo, tá? A base do solo Dó sustenido de novo, Fá sustenido de novo. Agora vem Lá sustenido menor, Fá sustenido, Dó sustenido e termina em Fá sustenido, ok? Como que a guitarra faz? Tá? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. É, o que, que a guitarra fez aqui? Que eu estava até tocando junto, mas já devo ter esquecido nessa hora. <risos> é, vamos ver aqui. Sobre. É, o tempo, os melhores estão com os maiores se farão aqui. Ah, é aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. <risos> vamos lá. Depois vem para aqui. Isso, lembrei o solo. Tá tirando aqui no meio da aula o solo de guitarra, hein? Bom, vou explicar para vocês então. Então ele vem aqui, tempos melhores estão por vir a última vez, obras maiores se farão aqui. Esse aqui vai cair em Dó sustenido, tá? O solo vai vir pra cá, ó. Opa, eu errando de novo, vamos de novo, ó. Dó sustenido, ó. Repete essa frase, ó. Dó, sol. Tá? Eu tô falando Dó, mas é sustenido Sol sustenido, Ré sustenido tá? então, ó. Dó, Sol, Dó, Ré, Fá Isso sobre o Dó sustenido tá? ó. Agora vai para o Fá sustenido A mesma frase De novo ó. Dó sustenido de novo Fá sustenido de novo Então é duas vezes tá Isso aqui ó Tempos melhores estão por tempos... vir Obras maiores se farão aqui. Tá vendo? Duas vezes. Ó. Aí agora vem. Se si, é, si não, meu Deus. Laço tenido menor. Tá, ó, então é isso aqui, ó. sobre o laço tenido. Fá sustenido. De novo, agora é Dó sustenido, né? Tá? Eu vou fazer bem devagarzinho agora, tá? Para aqueles mais avançados aí que não tem guitarrista na igreja, poder pegar, ok? Então, tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão a Eu vou até tocar de novo aqui para ter certeza se eu não fiz errado tá vamos lá tempos melhores estão por vir obras maiores se farão aqui. Sair, certo? É, bom, aí daqui começa a questão de administração, né? Ele fica a outra igual, certo? E depois finaliza igualzinho, eu finalizei no solo aqui, depois que voltar tudo, tá? E é uma música relativamente fácil, só é ruim para quem tem problema com tonalidades, né? É, se você tem esse problema com tonalidade, Recomendo você conhecer o meu curso, tá? O curso de teclado online, que tanto faz tocar em dó, em dó sustenido, você vai tocar do mesmo jeito estudando comigo, tá bom? É, também, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal e eu estou pensando em fazer esse tutorial dessa música em dó maior, tá? Não em dó sustenido, né? Em dó. Se vocês são a favor disso aí, deixe um comentário aí, que aí se se for a vontade da maioria. Eu faço um outro tutorial desse mesmo arranjo, só que em Dó, ok? Vai ficar muito mais fácil, né? Tempos melhores, estão palavras maiores, se farão nesse lugar, tá? Eu faço assim em Dó, para ficar mais fácil, tá bom? Obrigado, gente! Fiquem com Deus e espero vocês lá no curso de teclado online.